Pronto, agora iniciamos. O Lindo já está falando aqui que eu acho que não vai poder. Bom, iniciamos aqui a nossa atividade com carru de Paula Seabra. É carru mesmo, né? É carru ou carru? Como você achar é. melhor, na verdade. Eu gosto mais de carru, mas. <risos> É, o Carro vai conversar com a gente hoje, né, sobre esses nós aí dos gêneros, né, que foi imposto aí pelo colono capitalismo. É, ele escreveu a tese jor, Jornal da Existência, conjurando territórios férteis em tempos de fim de mundo. E aí nós indicamos, é, é, ele indicou, né, um trecho da da, da tese dele e eu mandei para vocês, né, esse esse trecho. É, bom, enfim, né, é, é um prazer ter o Carru aqui, né? Agradeço muito essa disponibilidade dele, né? Eu, eu já percebi que ele tem uma, uma agenda pesada, né? A gente sempre eu é, eu, eu ganhei, ganhei umas dicas antes. <risos> de falar com você, de uma pessoa que não te conhece, né? É... E aí eu sabia que não ia ser uma, uma, uma conversa antes desse momento tão fluida, né? É, mas eu dei uma olhada na tese, gostei muito, tem muito a ver, está muito dentro. Quando eu recebi a tese, eu falei, não, está muito dentro do que a gente está conversando, né? Que a gente está construindo. E aí é muito importante essa prosa aí, que ele possa entrar na nossa roda de conversa e trazer essa contribuição, que é uma contribuição bastante valiosa. Né? Então, é isso, Caru, fique à vontade, se apresente, entre na roda uhum. e traga a sua contribuição para nós. Antes de tudo, queria agradecer esse de novo esse convite é, para entrar nessa roda, para ter essa conversa, para partilhar. É, a minha pesquisa aqui é a minha vida. <risos> Acho que são coisas que não estão desassociadas de forma nenhuma. E agradecer de novo a generosidade de quem está, não só agora, na disponibilidade de trocar comigo, escutar um pouco de mim e poder falar para mim também, para eu poder escutar vocês. É, e também de quem for assistir, escutar, ser atravessado, se colocar disponível, atravessado a essas falas em algum outro momento, né? Seja o momento que for que você estiver encontrando essas falas. É, eu me chamo Cário de Paula, eu sou psicólogo, sou assim, né, que é ser, mas navego a existência aí, enquanto atualmente, enquanto psicólogo, faço doutorado em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, é, no Núcleo de Subjetividades, com a Sueli Romink, que é minha orientadora, sou coordenador de um projeto chamado Acolha LGBT+, que é um projeto que viabiliza atendimento psicológico gratuito para pessoas LGBT+, brasileiras, né, a gente já viabilizou, eu gosto de dar esse dado, que já viabilizou que mais de 1.500 pessoas brasileiras em todo o território nacional, em todos os estados, pudessem ter acesso a um psicólogo gratuito, né? É, a gente está fazendo dois anos agora em setembro, dia 7, a gente fez dois anos, então, é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho, porque acho que, não só por tocar em algo uh, tão importante para a comunidade LGBT, que é promover terapia, né, é, mas também porque a gente teve espaço para construir muitas conversas, e conversas que eu, assim, amo de paixão até hoje, como uma Castiel Vitorino Brasileiro, não sei se vocês conhecem o trabalho dela, mas é incrível, e atravessa bastante um pouco também o que eu proponho na minha dissertação, a Jaqueline Gomes de Jesus, é, entre outras pessoas, Jupe do Bairro, entre outras pessoas que são... É, que eu chamo de guardiões de transmutação, e eu já vou chegar aí nos guardiões de transmutação é, em algum momento. É, queria dizer que eu vou tentar ser breve dentro do limite da minha, do meu estado do meu prolixo, que eu falo muito. É, mas eu, se vocês tiverem a necessidade de me atravessar, de me atravessar, de me interromper, sintam-se confortáveis mesmo assim, tragam questões, falam, Carol, não entendi isso, não entendi aquilo. É, até porque eu acho que a gente vai tratar de questões aqui que são é, difíceis mesmo, assim, eu não acho nada disso aqui fácil, e não porque não é para ser fácil, mas é porque a gente está subjugado no mundo que faz a gente ter que olhar para questões como gênero, raça, etnia, território, é, com várias limitações, assim, né? próprias de todos nós, inclusive minha, assim, em, vários, em vários aspectos, inclusive no que diz respeito a gênero. É, então, por isso, abrir esse espaço para que seja bem acolhedor, para que vocês me interrompam, para que a gente vá minuciosamente nas coisas, né? E aí, quem já leu o texto ou leu a minha dissertação e quiser, enfim, trazer elementos daí, também acho importante. É, eu sugeri, aí acho que é importante dizer que eu também me identifico enquanto uma pessoa trans, né? É, e na, pensando, na verdade, uma identidade mais não-binária, mas dentro da transmasculinidade. Depois eu posso esmiuçar cada uma dessas coisas, né? Para ficar um pouco mais nítido, assim, de que lugar que eu estou falando. Mas, antes de tudo, queria dizer que o capítulo que eu sugeri para vocês, a minha dissertação, que se chama, se eu não me engano, Inundação 3, é, é um capítulo onde, especificamente, eu faço um diálogo com autor, autores, mas, assim, autores são muito mais do que isso, né? É, que é o Krenak, o Eduardo Glissant, que é, como a gente todos aqui conhecem e o Eduardo Glissant, ele é um poeta, um filósofo martinicano, é, e que vai construir várias proposições assim para uma vida uh, de combate. Não sei se combate é a melhor palavra, mas assim, de se haver com a colonialidade e dizer aonde é do que se trata e, sobretudo, quais são os corpos e as vidas que podem navegar além dessa colonialidade, né? Que eu acho que é a questão, boa parte do meu trabalho é centrado de saúde mental, né? Que é a minha área. E aí eu entendo que se haver, observar como essa colonialidade, ela funciona é, e descobrir como navegar ela, para mim, é como a gente vai produzir vidas mais dignas que desemboca em um pouco mais de saúde mental para a nossa existência, né?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 o humano do, do, da suposta natureza, né? todos esses jogos eles são muito perversos assim. enfim é, e aí eu escolho o Krenak e também o João Ninh que eu acho que é aqui de São Paulo, que eu acho que é esse livro que vocês referiram em algum momento, o que é Tibira, uma tragédia indígena brasileira né? que o João Ninh escreve, é um monólogo que vai contando um pouco é, o que esse corpo Tibira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 É, e aí eu vou trazer Tibira para trazer uma questão que é uma disputa até no espaço LGBT, no espaço do movimento trans, seja lá o que se chama movimento trans ou LGBT. eu queria dizer que isso é o Caru falando, né? É, não tenho pretensão nenhuma aqui de dizer de toda a comunidade trans, tá? Nenhuma. A comunidade trans tem várias questões, várias demandas e essa é com a qual eu me preocupo e, por, e vou dizer por que que eu acho ela importante. É vamos dizer, de gênero. Vamos começar daí. É, nesse mundo colonial, capitalista, né, no qual há uma, onde o mundo se organiza a partir de hierarquia, onde a pessoa com mais poder é o homem cis, é, hétero, branco, dono de terra, ou dono de empresa, patrão, ele é o mais rico, ele é, uma, ele é, ele é o que tem mais poder, na lógica que a gente vive hoje. Depois, a sempre traz, né, essa ideia da pirâmide, né, depois vão vir as outros corpos subalternos a eles, e essa hierarquia ela é feita a partir de algumas coisas específicas, né e aí eu vou citar três, que para mim são as mais importantes, que é raça, classe e gênero. Essas três coisas, que são categorias inventadas por essa estrutura colonial, é, elas vão dizer aonde cada corpo vai caber nessa pirâmide. É, onde acho que não é surpresa para ninguém aqui Que tá lá o homem cis branco Depois, sei lá, a mulher branca Depois o homem negro, depois a mulher negra Depois os corpos cisgêneros, né? Depois os corpos trans é, E aí Os atravessamentos disso, né? O corpo trans branco de elite Ele não tá no mesmo lugar que o corpo trans Negro periférico né Não tá, na me... ainda que sejam dois corpos trans Nessa hierarquia de poder colonial É esse corpo trans branco com poder, ele vai tensionar uma coisa, é, enquanto outros vão tensionar outras coisas. E aí, nessa, nessa lógica, o gênero, ele ocupa um lugar central, é, acho que, assim, gênero e raça, né? Acho que a raça é um lugar que também tem uma centralidade muito importante nessa lógica colonial. É, mas gênero tem um lugar importante no qual ele diz, a partir dele, se organiza, a economia se organiza, Uh, as práticas afetivas, né, por exemplo, uh, ser um homem, né, você, ser dese... você nasceu lá, tem um pênis, aí o médico diz que você é homem. É... Além da coisa clássica que acometem os homens, como por exemplo, não conseguir chorar, ou de, desde cedo, de ser, ser dito, né, você tem que... Tem que ser homem, homem não pode chorar, homem tem que sustentar as coisas, homem tem que prover a casa, homem tem que proteger a família, e aí para as mulheres é bom, mulheres têm que sentir, mulheres têm que cuidar, mulheres têm que tutelar, mulheres têm que estar tá disponível para as demandas desse homem, né? E aí, com esses opostos, supostos opostos, opostos nessa né? lógica, né? É, eles se juntam e aí dão luz a uma família que organiza. É, o seu lugar e seu status social, que organiza, se você pertence ou não ao, a um espaço que vão chamar de coletivo, mas eu pergunto se isso é coletivo, né eu tenho dúvidas, <risos> é, mas que anunciam é, esses espaços, esses corpos terra, por exemplo, né? família tem a ver com propriedade privada, tem a ver com assegurar propriedade privada, tem, a, tem, tem com assegurar futuro, né? Então, o gênero, vocês percebem, ele é fundamental que esteja um homem produzindo lugar de homem dado, uma mulher produzindo lugar de mulher dado para ela, que eles se casam e continuam sustentando essa ideia de futuro. Porque o tempo colonial é isso: né? passado, presente, futuro, e você acumula para garantir um futuro. E assim é uma grande viagem né? essa lógica desse tempo que é linear quando o nosso corpo, que é o que eu estava falando antes, né, quando se instaura essa ideia da morte, é, como se fosse possível, né, o fim, a morte como um fim. Então esse, essa, essa, essa, essa lógica linear, ela é fundante para manter o gênero e o gênero ele é fundante para manter essa ordem linear. Por isso quando a gente está falando de transgeneridade, gênero, é, a gente não está falando só é, de pronome, sabe? Ah, é para tratar uma pessoa trans o um pronome X. Esse é a ponta do iceberg, né? A, a, a coisa mais fundadíssima é o que, que é que acontece na estrutura social, econômica, política, afetiva e subjetiva é, quando você passa a ter um número muito grande de pessoas renunciando à manutenção das lógicas é, de poder que estão ainda na colonialidade. E eu acho que é importante dizer uma coisa também, que isso que eu estou dizendo pode ser perigoso, porque os neoliberais, os ultraliberais, podem capturar isso, porque o capitalismo captura tudo isso, né, vai fazer dinheiro com isso, pink money, black money, tipo, vai se produzir dinheiro com, com esse, que acho que é um pouco, a gente vai chegar na questão da identidade também. Vai se produzir dinheiro com isso, e esse não é a intenção é que o Brasil, e aí estou dizendo o Brasil especificamente, a gente ainda vive ativamente a lógica colonial, a lógica do colonialismo, a lógica da, das, das famílias que detêm a terra. Ainda a questão no Brasil é sobre terra. Diferente, por exemplo, sei lá, óbvio que tem outras questões de terra, mas a gente ainda não está é, num sistema econômico totalmente liberal. A gente ainda está num sistema econômico que tem raízes nessa, na lógica do colonialismo, do, do, dessa coisa daqueles que detêm... Que é isso que acontece com o agro, né? É isso, é essa disputa, é essa disputa que o presidente sustenta, né? É das famílias que detêm o poder, as famílias dos coronéis que detêm a terra, que sustentam essa terra. Então, é, é perigoso, porque nessa transição da colonialidade, a gente tem que fazer isso com muito cuidado para que a gente não desemboque só na manutenção de uma lógica neoliberal, né? E, tipo, ah, então é tudo, não é bem assim também, tem algumas coisas que precisam acontecer, porque senão, olha só o que acontece, vou trazer já a questão da identidade, então, é, da transgeneridade, que é uma crítica que eu faço especificamente nesse capítulo que eu sugeri para vocês, né, de que, como é que vem lá a transgeneridade? Antes de tudo, antes da gente ter hoje o que a gente tem, da gente conseguir discutir a transgeneridade com algum... Quando eu consegui ser psicólogo, eu, sou, eu consegui ser uma, um profissional psicólogo, que é uma pessoa trans, atendendo, sendo reconhecida, praticando a, a academia, há 20 anos atrás seria impossível. Eu, numa, eu estaria com, num hospital psiquiátrico ou, sabe, assim, sendo medicado em casa. É, então, há muito pouco tempo atrás ainda, a transgeneridade, ela estava alocada num lugar de sofrimento, mas sobretudo de doença, né? transtorno de personalidade, psicose, um quadro psicótico, um, caso, um quadro esquizo, esquizo, né, e aí eu acho que vale retomar um tanto a história da loucura, que ela passa um pouco por marcar, enquanto loucos, os corpos desviantes, não importando qual nível de, desvia, de, de, de desvio, né, mulheres que não queriam se casar, mulheres que engravidavam antes do casamento, mulheres, enfim... É, corpos negros, corpos indígenas, corpos que se recusavam a sustentar a lógica capitalista ou a lógica econômica do tempo, né, que fosse. Então, uh, é importante dizer que a transgeneridade vem de pronto e de primeira, nesse mundo capitalista e colonial do Ocidente, é, como um lugar de desvio, um lugar de doença, um lugar a ser curado. Então, quando ela é nomeada... Essa, essa coisa né que se chama transgeneridade, que é você nasceu, no meu caso, por exemplo, nasci, foi designado mulher, e quando fui crescendo, falei, para lá, não sou uma mulher não, sou, sei lá, outra coisa, agora tô aí na navegação da masculinidade, então tô na masculinidade. É, esse processo que alguns corpos começaram a anunciar, eles chamaram de transgeneridade, que é aquilo que não é cisgênero. E o que é cisgênero? É, são essas, esses corpos que uh, nasceu mulher, nasceu com uma vagina, é dito e designado enquanto nasceu mulher. Então a transgeneridade nasce, se funda enquanto este nome, como aquilo que não é esse gênero aquilo que não é normal. Então já compõe a experiência da transgeneridade um lugar de anormalidade. E esse jogo é o jogo da colonialidade que está em todos nós onde o, a, a, a dissidência, seja ela qual for, e ela está em relação ao branco, ela está em relação à Europa, ela está em relação ao homem cisgênero, gênero branco, é, tudo aquilo que, que, que não é isso é marcado na dissidência, uma dissidência que é marcada na nossa história é, como um lugar de sofrimento. Então, sempre que eu digo, né? Todo mundo diz que pessoas trans têm disforia. O que seria disforia, por exemplo, no caso de pessoas designadas mulheres que têm seio? E aí, bom, tem uma disforia com o seio. Não quer ter o seio e aquilo vira motivo de dor, um motivo de angústia, um motivo gigantesco de sofrimento mesmo, né? A nível das pessoas recorrerem ao suicídio, né? De não dar em conta desse desse marcador. E aí, quem foi que disse? que a transgeneridade é necessariamente marcada pela dor de uma inadequação. Porque a dor da inadequação, ela só vem porque há o adequado. E quem tem marcado na nossa existência, no nosso corpo, desde que a gente nasce, de que a transgeneridade é inadequada, é a lógica cisgênera. Então é o branco, é ele que tá dizendo para a gente que a gente é inadequado. E não porque nós somos de fato... E aí é uma reflexão que eu faço, né, que aí tib... volto o Tibira. Tibira era uma pessoa trans? Não. Tibira era uma pessoa LGBT? Provavelmente não. Tibira era uma pessoa cis? Provavelmente não. Tibira é Tibira. Na sua, na em toda a sua fertilidade. É... E essa, por isso que eu falo que é um tema delicado, porque até na... na comunidade trans isso não é uma coisa fácil de se dizer. Por quê? Porque a transgeneridade vai ocupando um lugar, esse lugar da dissidência, é, ela vai exigindo a construção de uma identidade. Porque o branco se constrói a partir da identidade. O branco só permite a relação a partir da identidade, a partir das caixinhas. Então ele precisa dizer quem está onde, e aí ele se autoriza a se relacionar. Porque se você não estiver numa caixinha em que o branco dê conta, o branco ciséter, europeu, dê conta de, de, de traduzir na sua linguagem, ele é profundamente mais perverso profundamente no movimento de aniquilação daquele corpo, que é o que a gente vai ver, por exemplo, com os corpos não-binários, né? corpos que se identificam enquanto trans não-binários, onde muitos deles não há interesse nenhum de performar nenhum tipo dos gêneros. E aí como é que se relaciona? Porque o que a gente tem de relato é só de homem com mulher, masculinidade com feminilidade, tanto que a gente pode ver na comunidade LGBT na comunidade gay, por exemplo, na comunidade lésbica, onde há reprodução dessa lógica heterossexual cisgênera, onde um ocupa um lugar de masculinidade e o outro ocupa um lugar de uma feminilidade. E tudo bem, a questão para mim não é essa. A questão é a serviço de que isso está. Então, é uma pergunta que eu sempre faço, né, para quando eu tô falando, assim, sobretudo para psicólogo, para galera da saúde, que eu falo bastante para essa galera, né? que vai atender a comunidade LGBT, eu falo, mas assim, você tem certeza de que você é uma pessoa cis? Porque chega assim, ah, não, porque eu vou atender pessoas trans, e quais são as demandas das pessoas trans? Eu falo, mas quais são as demandas das pessoas cis? Tem certeza de que você é uma pessoa cisgênera? Tem certeza que você se identifica enquanto mulher, enquanto homem? Tipo assim, que... nunca pensou sobre isso? E não precisa ter certeza, o fato é, já se pensou sobre esse lugar que é uma identidade, e que é recorrentemente sustentada, que é recorrentemente é, financiada, porque não adianta, gente, as pessoas transicionarem se a gente não fizer um movimento ativo de entender é, que a questão não é o que a gente faz com o nosso corpo ou deixa de fazer, mas é o quanto essas práticas e designações e caixinhas impedem uma prática autônoma da vida. E isso produz profundo sofrimento psíquico. E aí não importa se você é cis, se você é trans, se você é uma pessoa branca, se você é uma pessoa negra, se você é uma pessoa indígena, isso vai cercear o que pode o seu corpo, porque você não vai ter autonomia. E sem autonomia, não há fertilidade. E acho que, vou trazer Jenny Nunes, acho que já atravessou você de alguma forma, se não atravessou, eu super indico. É... Quando ela está construindo... As perspectivas da não-monogamia, e diz que a monogamia, um dos seus maiores problemas, né? Assim, digamos assim, se há, que há como hierarquizar os maiores os problemas da monogamia? É que ela cerceia a autonomia do outro sob o discurso de um acordo. E como se um acordo fosse suficiente para ser ético. Quando não, muitos acordos podem ser profundamente antiéticos, profundamente violentos. E isso não se escapa das designações de identidade. Então, ah, é um acordo sociopolítico, afetivo, histórico, de que a transgeneridade é esse lugar dissidente da cisgeneridade, mas a gente pode se autorizar a não fecundar o nosso corpo com essa tradução. E esse é um convite não só para a transgeneridade, mas também para a cisgeneridade. E aí que é um convite que eu faço, que é como é que a gente consegue se a ver com como o gênero está em todos nós. Porque, por exemplo, no caso de masculinidades, pessoas que nasceram com pênis são designadas homens. É de uma brutalidade o que se faz com a subjetividade desses corpos. Eu acho brutal dizer você crescer ouvindo que você não pode chorar, crescer ouvindo que você tem que sustentar tudo, não dá isso é do campo do impossível para um corpo que esteja realmente disponível é, para a vitalidade, para o vivo, para o espírito. É... E aí a gente vai ter né, aí um, um, um grande número, por exemplo, que é uma questão também entre as transmasculinidades, é que é o suicídio. né? O número de suicídio entre pessoas transmasculinas é absurdo. Uma recente pesquisa que foi feita em 2018 pela Federal da Bahia, é... Que fez algumas entrevistas com pessoas transmasculinas e homens trans, e que constatou que 83% das pessoas uh, entrevistadas já tinham pensado em suicídio. 83%, isso é muita coisa. Né? Isso, é, isso assim, é de uma. É uma e para mim passa de, uma, de, uma, é, de um certo grau, tamanho de desterritorialização que a colonialidade nos causa. E isso tem tudo a ver com hoje a gente está tendo que discutir é, a, é, é, continuamente, há 500 anos, a questão de terra e território. Né? Na minha dissertação até trago a questão uh, do marco temporal, né? O quanto ele é, assim, é de um grau de absurdo e que também opera no nosso corpo, porque vem uma galera, chega aqui, mata todo mundo... E depois diz, e, e, pra, e quem sobra, diz: Ah, agora, a partir de tal ano, vocês podem considerar isso de vocês. Parça, você chegou aqui, roubou tudo, e depois vai dizer como é que eu posso viver? Tipo assim, né? Acho que é uma. É uma... E isso acontece no nível do psíquico, do subjetivo e do corpo. Porque, para mim, corpo é território. Se isso está acontecendo, se está queimando lá na Amazônia, está queimando lá no Pantanal, está queimando aqui também. E isso é. Acho que, a você está com o microfone aberto? Deu uma... Ah, pronto, arrasou. É... E aí isso também acontece quando, por exemplo, na minha percepção, a gente vai lá disputar a transgeneridade, eu não estou dizendo que não é importante, que representatividade não é importante. É, em algum grau, a gente precisa fazer esse jogo da colonialidade para escapar dele. Mas, um outro grau, é... como é que a gente não autoriza a colonialidade a dizer do que pode o nosso corpo. E aí eu vou trazer o trabalho da Castiel Vitorino Brasileiro, também psicóloga, artista, enfim, entre muitas outras coisas que não se restringem à arte e à psicologia, é uma feiticeira, uh, que ela fala do... De, co, de como se... como não negocia... como se abandonar a negritude, no, no sentido de... Uh, como não se... Uh, não se autorizar ser negro nesse mundo colonial. Porque ser negro, ser indígena, uh, ser pardo, qualquer uma dessas categorias, tem a ver com a categoria do branco. É em referência ao branco. E é disso que se trata quando, para mim, a gente está falando de práticas anticoloniais. Quando a gente deixa de ter a lógica do branco, a lógica do ocidente, a lógica colonial como aquilo que a gente traduz da onde a gente traduz a experiência da vida. E aí é uma coisa que eu sempre falo, quando eu me dei conta que a forma como eu vou ao banheiro está colonizada, a forma como eu como, a forma como eu amo, a forma como eu transo, a forma como eu escrevo, tipo, quando a gente se dá conta de que a forma como a gente experimenta das coisas mais vitais da vida, é, tão subjugadas a isso, é desterritorializante, é desesperador, <risos> é desesperador, assim. É, tanto que na minha dissertação eu vou cunhando é, o termo, não sei lá se termo, né, enfim, mas vou chamando dessa colonialidade de olhos que comem ossos. Por quê? Porque tem uma questão da imagem, que é muito forte nesse tempo colonial, a imagem ela tem um poder é, fundamental, e sobretudo para mim, porque ela tem um certo grau de de... como que é o nome disso? Não é lucidez, não. É... Ah, enfim, esqueci o nome. Mas ela, a imagem tem, tem esse grau de ser uma coisa que dá para ficar na superfície, né? Que dá para ficar é, num lugar que a colonialidade gosta muito, que é de dar luz para as coisas, né? Tipo, deixar tudo cristalino, né? A imagem permite um tanto, às vezes, de cristal... A imagem produzida pela colonialidade, né? Ah... E aí, por que eu tava dizendo disso, gente? Olha só, me perdi. Ah, olhos que comem ossos, porque eu uso olhos. E aí... É uso olhos e eu digo que eles comem os ossos literalmente, porque a colonialidade está dentro, tá no, tá aqui, ó está tá, tá, tá nos corroendo de fato. É uma coisa que nos... Porque, por exemplo, para a troca, você tem que estar tá poroso para o outro. Mas se você não estiver poroso para o outro, não há troca. Aquilo que chega é reativo, você devolve para o outro, devolve para o mundo, não, não absorve, não experimenta a troca. É, e se, a, a, o, o, esse olho que come osso ele vai deixando esse osso concretado, que é o que ele faz com a cidade, tira a porosidade tira aquilo que experimenta, a, a, tira as árvores que fazem relação com aquilo que está externo, com a água, com o tempo com a chuva, que hidrata aquela terra, bota um monte de concreto tampou nos rios tampou nos fluxos é esse o grau de situação que também nos acomete. É assim que está os nossos ossos concretados, foram tiradas as nossas árvores, foram foram tamponados os nossos rios. A gente tem medo da inundação, a gente tem medo da fertilidade da inundação, porque hoje se São Paulo, não sei se vocês sabem, mas é a cada como é que foi, não sei se é a cada 300 metros uma coisa assim, você está do lado de um afluente de água. Então, isso quer dizer que aonde você está andando em São Paulo, você está em cima de um rio. E São Paulo é, se, se funda, né? Por causa dos seus rios. Do que os seus rios é, faziam, né? Do comércio, do litoral para cá. E que depois foi tudo tamponado. E eu com, começo, inclusive, a minha dissertação. E é, se chama inundação. E aí sim, acho que é um termo que eu venho desenvolvendo, assim, é, um conceito. Que é o que eu proponho na clínica, né? Como causar inundações numa perspectiva em que esse concreto ele seja amolecido, ele se desfaça e, sob todo esse suposto cenário de devastação, seja possível reexperimentar a fertilidade desse, desse, desse, dessa terra. Né? Que é um pouco o que Janine Nunes vai falando também com relação aos afetos, de afetos mais potáveis, né? de como tornar as relações mais potáveis. E eu falei um pouco do que o gênero acomete as masculinidades, mas não quero deixar de passar também do que o gênero acomete nas mulheridades, né? que tem a ver com submissão, que tem a ver com não acesso a, a, a uma prática de cuidado de si também. No fim das contas, ninguém cuida de si, sabe, gente? Esse que é o babado. Nem as mulheridades têm acesso ao cuidado de si, nem as masculinidades. Porque ainda que em direções distintas, ambos estão, estamos, né, dissociados da prática do cuidado da autonomia de si. Ele não importa muito para onde tá indo, todo mundo submetido a isso. É, tanto que uma, uma curiosidade que eu sempre fico impactado também, que o Brasil tem um alto índice de amputação de pênis, porque as pessoas com pênis, os homens cis, não limpam com pênis, não sabem limpar. É uma questão de saúde pública, sabe, assim, que tem a ver com a construção desse gênero, do que é ser homem. E aí, em paralelo, que vai se construindo aí com as mulheres das nas suas jornadas duplas, né? em ter de ser mãe, não só daqueles que, é, que se assumem a responsabilidade enquanto mãe, mas também dos seus maridos, dos seus companheiros ou seus, das suas companheiras, seja qual o jogo de relação que você estiver, porque isso não acontece só na heterossexualidade, como eu falei, as lógicas LGBTs também. E aí, imagina o quanto não é chocante quando você vai lá com os casais trans ou com os corpos trans que também estão fazendo esse jogo. Muitos homens trans também estão fazendo esse jogo da masculinidade, e eu estou dizendo isso para que a gente pense que o problema é muito mais embaixo, o problema é essa ficção de gênero, porque se não, é, se não há ficção, se não há homem e mulher nessa prática de organização, eu não estou falando que não há diferença entre os corpos, né? porque é uma coisa, por exemplo, que eu sustento, tudo bem, sou uma pessoa transmasculina, mas eu tenho um útero. E eu tenho um útero, um útero que veio de um útero, que veio de um útero, que veio de um útero, que veio de um útero, que veio de um útero, tipo assim, há uma coisa aqui no meu corpo que é esse útero e que eu tenho um afeto por ele. E para mim ele tem uma força, uma memória. Como o Castiel vai falar, por exemplo, do que há de memória e de fertilidade na bola, nas bolas, sabe assim? O que que há ali nos testículos de, de, de fertilidade também, né? Que quando a gente está submetido à lógica do gênero, a gente não consegue ver nenhuma dessas duas coisas. Né? a gente só vê lá dois órgãos genitais e pá, acabou não gente isso não é muito doido quando a gente pensa que a gente veio de um outro que veio de um outro que veio de um outro que veio de um outro que veio de um outro que veio de um outro, que veio de um outro. sabe assim tipo, é muito é muito doido pensar que é de uma continuação assim tal como as árvores tal como as plantas tal como o mar não é muito doido quando você pensa que tem uma, nasce, uma bro... um negócio uma acento de água que brota tanto que chega ao tamanho do Amazonas por exemplo ou que chega no tamanho do oceano, isso é... É belo, para mim isso que tem a ver com ser belo, sabe? Para mim o belo é isso. É... Então, seja, é... todos nós estamos subjugados a essa lógica do gênero. E acho que o desafio é como é que a gente desautoriza isso. Eu sempre costumo dizer que para desautorizar isso é preciso ter coragem para ter coragem, porque não basta ter coragem. Você tem que ter coragem para ter a coragem de fazer os deslocamentos necessários para isso. É, e eu não estou dizendo aqui que de repente vai todo mundo Transicionar Vai todo mundo, sabe? Homens cis vão começar necessariamente a usar Não é sobre isso Óbvio que há performance do gênero Que ela é importante Se você sustenta no seu corpo E isso é uma demanda do seu corpo E ela atravessa a sua relação com o mundo Então modifique, experimente Isso para mim é fundamental Tanto que é... Já vou dizer isso depois Mas é tanto... o que eu estou querendo dizer é que não precisa necessariamente experimentar esse nível de transmutação, mas a gente precisa é, experimentar ir além do gênero e além da raça, né? E isso eu digo, tem que ser dito sobretudo ao branco, né? Porque a população indígena, a população negra, a população trans, a gente já sabe que a gente precisa ir além, porque já somos além, né? Mas também, uh, que é uma coisa que eu costumo dizer, que a gente precisa navegar o trauma. A gente precisa ir além do trauma, a gente precisa se haver... Com o racismo e com, e com o, a escravidão, né? Para atravessar ela, para que essa seja uma coisa da nossa história, mas que ela não continue sendo atualizada. Que o problema é que ela está sendo atualizada? E acho que essa que é uma questão importante. É, ainda está sendo atualizada. Então, como é que a gente para de atualizar? Como é que a gente para de autorizar que o gênero, a raça e o que foi dito e desenhado enquanto território? seja é, sustentado acho que eu, no livro A Queda do Céu do Copenau, em algum momento ele vai falar né? Ah, chega uma galera lá esse é eu falando, tal tá, que ele falou, obviamente chega lá uma galera e começa a recortar a terra, vamos demarcar a terra recorta a terra, mas como é que recorta a terra? Sou branco gente, consegue recortar a terra a terra não se recorta, sabe assim e aí se a terra não se recorta é como é que a gente desautoriza essa ficção da terra recortada nesse território né? Óbvio que isso tem a ver com força. Isso inevitavelmente vai haver. Com... Vai haver... É sobre guerra, a gente está em guerra. O Krenak sempre nos lembra disso, não nos deixa esquecer. Nós estamos em guerra. Porque é sobre isso. Tem alguém recortando a terra e a gente falando, terra não se recorta. Então e isso está acontecendo a nível do corpo também, dos afetos, da subjetividade, todo dia. E aí, por último. Terminar de falar porque eu falo que eu falei. É... Por último, mais ou menos importante, tem um. Eu falei né, sobre os guardiões de transmutação no começo da minha fala. E eu conheço esse nome para os corpos trans, né, dados enquanto trans, ou dissidentes de gênero. E, sobretudo, dissidentes de gêneros não brancos. Então, os pardos, os indígenas, os negros. Uh, e eu, eu acho importante dizer que eu digo pardo, porque para mim nem todo pardo é negro. E provavelmente nem todo pardo é indígena. E provavelmente muitos pardos não são nenhum dos dois, mas não são brancos. Isso é uma marca aí que a gente ainda tá se havendo, né? Em relação a esse projeto colonial, assim, que a gente ainda tá tendo que se haver. Mas não importa, o ponto é: é para mim, Guardiões de Transmutações são esses corpos marcados pela racialização em algum grau não branca e marcados pelo gênero. Uh, na sua dissidência, então não gênero, então seja qualquer outra coisa que não seja cis e eu chamo de guardiões de transmutação porque há algo que a gente faz no corpo que parece ainda inimaginável eu nasci com uma vagina disseram que eu era mulher e através de N milhares de, de, de produções, hoje eu consigo ter barba a minha voz é outra o meu corpo é outro, a performance do meu corpo é outra e eu conjuro outra coisa no mundo como pode? Isso é transmutação. E nós existirmos agora conjurando essas transmutações ativamente é prova de que a gente pode desautorizar a colonialidade nesse território. Porque se a gente faz isso no campo do gênero e transmuta literalmente a carne, se você faz isso... Oi, <risos> grafinha. Se você faz isso no campo desse território aqui, então você está fazendo no território macro. Né? E por isso, para mim, não é à toa que o marco temporal seja uma discussão que se brote durante o governo Bolsonaro. Isso não é à toa, porque o Bolsonaro ele é o anúncio da tentativa mais expressa do fascismo, da colonialidade, do coronelismo, de arrebentar essa corda que a gente não deixa ser arrebentada há 500 anos. E é aquilo, né? quando chega na atenção vai ter que romper para um lado, e eu espero que seja para o dele, porque né, a gente está aqui, é muito tempo 500 anos é muito tempo para a gente não ter uma força disruptiva para em, em algum momento parar de recortar essa terra porque se a gente consegue parar isso em algum grau na transmutação nesses corpos chamados de indivíduos, é porque isso já está acontecendo no âmbito coletivo comunitário e além terra se queimou no Pantanal, queimou aqui se eu é, desautorizei aqui, dá para desautorizar lá e eu acho que esse é o, é o babado onde, para mim, gênero atravessa totalmente a nossa conversa, a, a, as conversas a, atuais da colonialidade, assim, né? Até tava falando na aula que eu tava fazendo agora de que há algo na transgeneridade, na chamada transgeneridade, nesses guardiões de transmutação, que eu acho importante que os demais estejam atentos conosco e que façam de tudo para preservar a nossa vida mesmo, porque eu acho que é o anúncio mesmo nós somos os anúncios do que pode né, esse mundo e aí eu despretensiosa, esse sou eu no meu desejo super pretencioso de dizer do quanto esses corpos não cisgêneros são maravilhosos né? mas apesar do certo grau de ego, eu estava lendo um livro chamado O Espírito da Intimidade é, ensinamentos ancestrais africanos sobre maneiras de se relacionar é de Sobonfu Somé que é ela é uma pessoa que compõe um povo chamado Povo da Gara, que ele está, deixa eu até pegar aqui, é, ele tá na África Ocidental, e aí passam por alguns, alguns países, né, que a, a colonialidade inglesa, né, fez o favor de separar todo mundo lá, né, mas que é um povo que está, sobretudo, nos países de Gana, Costa do Marfim, Togo e Burkina Faso, né? no território africano. E é o povo da Gara. E aí, num dado capítulo do livro, ela se chama assim o capítulo Homossexualidade, Guardiães do Portão. É, acho importante dizer que ela ainda usa homossexualidade e LGBTs em específico, mas ela diz, vou ler para vocês aqui, os guardiães estão na divisa, na divisa entre os dois sexos, são mediadores entre os dois. Eles garantem que haja paz e harmonia entre mulheres e homens. Se os dois sexos estão em conflito e toda a aldeia se envolve, os guardiães trarão de volta a paz. Eles não tomam partido. Simplesmente agem como a espada da verdade e da integridade. E diz mais... Calma aí. Você separeir, aqui. O conhecimento de um guardião é diferente do conhecimento dos conselheiros e anciões. Isso porque estes não necessariamente têm acesso a todos os portões. Os guardiões, ao contrário, têm acesso a todas as dimensões. Eles podem abrir qualquer porta. Apesar de seu conhecimento ser muito amplo, os anciões chamam os guardiões para ajudá-los a abrir portões específicos ou a melhor entender o mundo do espírito. eu acho isso brilhante. Aí a gente vai ver lá, indagar, eu aqui, achando que eu estou viajando, e me vem sobre o Somé e fala: não, não, é isso mesmo. Os outros afetos, né? Que transcendem em algum grau o que está é estruturado, é, a gente conta de um por vir. A gente conta do que pode vir. E aí eu queria, na verdade, agora é por último, eu posso compartilhar um vídeo com vocês, eu compartilho a tela, né? É, que nesse processo dos guardiões de transmutação, inclusive, se eu não me engano, no texto do capítulo que eu mandei para vocês, tem a carta de um deles, né? que a minha dissertação, chama Jornal da Existência, gente, porque eu estou na academia, mas eu me recuso a escrever nos termos da academia simplesmente porque eu não consigo. Então eu falei, eu vou contar a história, o que eu sei fazer é contar a história, eu sou poeta, né? Eu gosto de fazer poesia e contar história, então eu vou contar uma história. E aí eu usei do Jornal da Existência como esse espaço para se contar histórias, e histórias que não são só sobre o hoje, ontem ou amanhã, mas que se fundam na aniquilação, inclusive, dessa lógica de tempo. É sobre ontem, é sobre hoje, é sobre amanhã. Tudo simultâneo. É, e tem uma coisa da transmutação, que é, não é só sobre ser humano, não é sobre só humano, é sobre o que a gente pode transmutar em outros graus da existência e eu costumo dizer que eu também sou onça. E eu também sou onça por um motivo específico da minha história, que eu sou... digo sempre isso, né, que eu sou filha de um casamento interracial, de uma mulher branca, é, filha de portuguesa, que não tem mistura nenhuma aqui no Brasil, as misturas são tudo lá, é, que aconteceram ali na Península Balcânica, é, tão branca, portuguesa, e de um pai que é negro, indígena. Não sei aonde ele vai se identificar, mas não é um corpo branco, é, um, é filho é de, de, de, de casamentos interraciais entre é, pessoas negras e indígenas. E uma das histórias que o meu pai me conta, que eu tenho até tatuado, mas não vai dar para ver, é sobre Bastet. Ele diz, ele me conta que... Ai, meus cachorros estão brigando aqui uma com a outra. É, ele me conta que a minha bisavó... É... Acho que vale compartilhar. Meu nome é Carol de Paula, porque quando eu nasci, meus pais me deram o nome de Paula. E me deram o nome de Paula porque fazia referência e homenagem a essa minha bisavó, que também não se chamava Paula, mas foi chamada Paula pelo colonizador, porque perdeu o seu nome né, quando veio de África e o colonizador, o dono né, do, do, da, do engenho, a nomeou enquanto Paula. Então, isso é, uma, é muito curioso né, que me homenageio com um o nome que não é o nome dessa pessoa e eu também recuso esse nome. Né? Então, de fato, eu faço uma homenagem a ela quando eu recuso esse nome enquanto aquele que diz de mim. Né? Eu acho que a maior homenagem que eu tenho para ela é quando eu recuso o nome. É... E ela diz, meu pai, que ela só veio da, da comunidade dela, da tribo dela, tals, só três pessoas, só conseguiram capturar três pessoas, ela, o irmão e o marido. O marido eles mandaram para a Bahia e ficou ela e o irmão aqui. E ela contava que a comunidade de onde eles vinham, é, meu pai traduziu enquanto homens é, homens e mulheres tigres, que se transformam em grandes felinos. E ele sempre me contou essa história, Não porque a sua avó se transformava em um grande felino, porque o irmão dela, no, onde eles estavam presos, eles começaram a ver um tigre, mas aqui não tinha tigre, e aí caçaram esse tigre, e esse, e esse irmão sumiu. É, essa é uma história que meu pai conta, e acho que vale dizer que meu pai tinha 60 anos quando eu nasci, meu pai hoje tem 80, 86 anos, 80 e tantos anos, então eu já sou temporão, sabe, assim, a minha avó nasceu, minha avó morreu 10 anos antes, antes de eu nascer e ela já tinha 90 anos, então assim, é uma, é uma, eu sou, eu consigo calcular, eu sou terceiro a nascer de um ventre livre, a minha bisavó não veio, a minha bisavó era é escrava, Tipo assim, é um desenho, porque como meu pai é velho, isso é muito perto, né? Ainda é muito perto. E aí ele me contava essa história, eu contava essa história. E aí eu fui estudar mitologia egípcia e descobri que há um mito de que Bastet, antes de deixar esse mundo, deixou seus filhos na terra é, com a possibilidade de, da transmutação, de se transmutar em grandes felinas. Isso é uma, uma, uma, uma história contada em África, né? Em alguns. Para alguns povos. Uh, então, eu trago isso para mim. A transmutação do meu corpo, ela é real. Ela faz parte da minha memória. Então, quando eu anuncio a transgeneridade o que eu estou anunciando é a fertilidade, a potência da feitiçaria, da transmutação que eu trago enquanto rastro de memória daqueles que me antecederam, de um útero da, do qual eu já vim. E aí, eu vou compartilhar um, um videozinho com vocês. Deixa eu ver. Na janela peraí gente que eu vou acho que eu não coloquei a som Na janela é... vocês me avisam se vocês vão conseguirem escutar pode ser que eu não tô vendo vocês Ah. Hum. OK, tá, tá dando para ver. Tá. Uhum. Não tá saindo o som. Ai, que bom que você avisou, que eu achei que tava. Deixa eu ver se tirando aqui o fone. É... Peraí. aí. Uhum. não. Entendi, eu vou ter que colocar isso aqui, talvez. Peraí, gente. Fazer uma coisinha rapidinho. Estão ouvindo? Uma... Para a tradução de uma lembrança. Vocês ouviram? Sim, sim, sim, só falta compartilhar. Tá, então peraí. Opa. Então bora, que agora vai. Olha, gente, eu, eu tenho 28 anos, mas eu sou realmente... Péssimo com tecnologia, viu? É uma coisa. Não é. Transmutação. Peraí. Ah! Vai dar certo. Transmutação de humano para a tradução de uma lembrança. Acho que agora foi <risos> pronto, transmutação de humano para a tradução de uma lembrança, ação que anunciou o felino que sou, que vem a ser o espírito que me acompanha. O ano é 2040, a memória de um futuro, um aviso, um sonho. Escute bem o que te gritam na ponte entre os mundos de si, todos estes que existem em nós, às vezes. Vem a ser mensagem de quem, quens e quandos que ainda nem ao menos imaginamos. Existimos, como toda entrada, é também nota de fuga. Com o fim do fim pelo fim, onde se mata a memória, a mensagem chegou em conta, em sonho, e susto, de uma memória de uma antiga alma. Pai, o ano é 2040. Me desfiz humano? Hum, nunca fui. Fui e sou tão humano quanto sou onça. Memória, lavança, anunciadas em tempos de fim de mundo Transmuto como transmuto o mundo O fim deste é rota de fuga de sua própria barbárie, não se enganem Não existe resgate a ser feito É preciso acabar com o mundo que nos come e queima E eu o comerei como uma onça E é isso, gente! Ui, olha, falei quase uma hora, hein? <risos> Obrigada pela escuta de todos que ficaram aí e Não. ouviram. Não, muito bom, Carol. Acho que tem, né? Acho que temos questões, né? Bastante, muitas questões, né? É... Eu vou colocar duas questões, assim, que eu acho importante, né? A nossa primeira, o nosso primeiro módulo, a gente, começo do segundo, a gente tentou aprofundar exatamente isso, né? O processo de invasão, né? E os seus desdobramentos, né? E, e, e aprofundando é, é, o debate, né? Sobre a questão fundiária hoje, como é que isso está colocado, né? que na nossa elaboração sobre colono-capitalismo, ela diz respeito exatamente a este processo de invasão territorial e estabelecer uma lógica né, de relação com a terra e com o território. Que aí, Carlos, já se casa com uma, uma segunda questão, né, que eu, eu venho pensando bastante. Quando a gente indica a Europa... Né, como é, a fonte é, de, de, todo, de toda a ação, e é, é, é de lá mesmo que vem, né? porque é, se estrutura esse pensamento na Europa, também fico pensando muito o que, que estruturou esse pensamento. Claro que tem várias influências que estruturaram esse pensamento para autorizar a Europa a é, fazer todas as, as ações né, que tem feito... É, ao longo do tempo, né, que repercute na nossa vida até hoje, né. Mas eu fico pensando, por exemplo, né, o que que estabelece, o que que estabeleceu, né, essa lógica, essa dinâmica na relação com o mundo, né. Eu vou encontrando o, o pensamento judaico cristão, né, que é hoje o que impacta, né, está impactando as nossas vidas de uma forma extremamente cruel, né, extremamente perverso, né, é, porque a imposição, primeiro, né, é a, é, apesar de dizer o contrário, é estabelecer, né, o, antropocent, o, o antropocentrismo como uma lógica é, de se relacionar no mundo, né, então, é, isto faz um outro movimento, né, a gente está falando desse movimento é, que hoje ocorre aqui no mundo, que é esse movimento do avanço de um pensamento do, de um pensamento extremamente desumano, né? Mas, veja, é, o que já é, começou a nos humanizar foi a gente é, se autorizar, né? Romper a relação com a natureza e se autorizar a submeter a natureza aos nossos in interesses, né? E aí que eu acho inter achei interessante, né? E só para fechar a minha reflexão, essa última, esse filme que você passou, né? Que é esse processo de tr transmutação, né? Porque rompe com a lógica e reconstitui a relação ser humano e natureza, que nunca deveria ter sido rompida, né? É, que tem uma outra dinâmica e que, e que é isso que a gente Sente, percebe né, Que nos falta né? E muitas vezes a gente fazendo esse, Essa discussão Ela parece pouco compreensível Para quem está dentro Da lógica Do espelho que nos deram né? Um espelho marcado É... Ah, posso comentar? Alguém quer falar alguma coisa? Sei. É, fiquei pensando em algumas coisas assim que me atravessaram que você estava falando. Acho que primeiro é, tem uma uma pesquisa que eu esse projeto que eu comentei com vocês, o Acolha LGBT, ele é de uma organização chamada All Out que é uma organização internacional pelos direitos da população LGBT. Eles fizeram uma pesquisa recentemente sobre a cura gay, né? Não sei se quando vocês estão, né? Tipo Cura gay é essa prática de curar, supostamente, como se a homossexualidade, qualquer questão LGBT fosse passiva de ser curada. E aí, nessa pesquisa, eles entrevistaram uma galera, né, junto com o Instituto Matizes, é uma pesquisa que tá bem massa, assim. E aí eu tava lendo, né, o que as pessoas trouxeram em a pesquisa, e me deu um estalo, assim, que eu falei, caralho, é sobre isso. O quanto na prática da cura gay, quando as pessoas que passaram por ela descrevem, é muito semelhante... A prática da catequização é assim muito semelhante, né? Que tem a ver com pegar a experiência da vida desse corpo, dizer que isso está errado, que isso é demoníaco, que isso é, é inviável, né? Em relação à vida, e acoplar outra, dizendo Não, essa aqui é a real e essa aqui é a real, e nessa que é real, a, a sua a sua experimentação é inválida, a sua experimentação é do demônio, a sua experimentação é imprópria, né? Uh, e acho que isso diz de como essa prática da colonização, né, da, da, do, do evangelho, do judaico-cristão, de ser o centro né, e a verdade única, ela opera, ela opera assim, ela vem, ela diz, não é assim, ela crê, eles realmente creem. isso que é, o, que é o babado, sabe? É lutar contra uma crença real. Tanto que a Geni até fala, é né, uma cosmovisão, a questão é que é uma cosmovisão que não autoriza a multiplicidade. E esse é o problema. Porque existem muitas formas de viver o mundo, muitas cosmovisões, mas a colonial ela impede uh, uh, a concomitância. Né? Como o Geren fala, é uma lógica de monocultura. Então, se ela impede a concomitância, ela precisa marcar todas as diferenças enquanto, enquanto coisas uh, necessariamente desagradáveis. E aí... É difícil, né? Porque você tá ali vivendo sua vida, na paz, assim, vivendo suas coisas, e vem alguém e diz não, isso você tá fazendo tá errado, dá licença. <risos> Olha aqui. E isso tem, também se faz com poder bélico. Com poder bélico, com poder subjetivo, com comida, né? Acho que tem todas essas coisas. E aí você tá falando, né, Ivanildo, da onde, da onde isso vem, sabe que eu, eu não queria ser psicólogo, né? Eu queria ser historiador. Ainda não resolvi esse sonho na minha vida, vou resolver em algum momento. É mas eu tenho uma coisa muito louca assim pelo período da Idade Média, chamada Idade Média Europeia e Renascimento ali. né uh, E a gente costuma dizer, a galera aí que está estudando né, colonialidade, sei lá, a gente costuma dizer que tudo começou a meio dar errado mesmo, lá em, é, é, lá em 1900, né? no no, no, ai, no iluminismo, assim, né? as coisas ali começaram mesmo, quando a coisa começou de fato a ser dividida, né, porque até então ainda na Idade Média é, chamada Idade Média, né, que isso também é uma questão, porque olha como o próprio branco trata a sua história, né, ele se desconsidera a sua história, quando marca a Idade Média, uma Idade Média, uma Idade Sombria, uma Idade, sabe assim, quando há muitas fertilidades daquele tempo, a memória deles, assim, né, é, mas ainda, por exemplo, quando a gente vai ver lá, é, lá 700, depois de Cristo, assim, né, é, quando a, a, a, a, a, essa lógica judaico-cristã vai se funda, fundando de forma mais intensa, a, a igreja católica vai se fundando, né? Que ela vai se fazendo desse jeito, né? Que aí eu, eu fui, fui ver um pouco da história da Inglaterra, né? Como que ela virou esse único reino, né? Que se sustenta até hoje, gente é impressionante, como consegue. É, mas por exemplo, a, a briga com os vikings, né? De alguns povos saxões, anglo-saxões com os vikings já passava por uma prática colonizadora, assim, né? Uma prática, assim, um pouco... Não sei se eu posso dizer que é colonizadora, mas que eu posso dizer que tem essa prática uh, de aniquilação da diferença, né? Se quer criar um Reino Unido, mas um Reino Unido sob a ótica de um Deus único, né? E uma das brigas com os, os, os vikings era, de fato, que eles... Era uma questão... Uh, uh, deles serem politeístas, né? Era disso que se, se tratava também. Então, é uma, é uma coisa ainda, assim, que tem muitos resquícios, tem mu muitas coisas, né? Que acho que constroem até onde a gente chegou é, aqui, né? Nesse, nesse tempo. Enfim, acho que isso, acho que Karen levantou a mão, pode falar, Karen, que você vai ficar aqui falando. Imagina, Karen. Obrigada, né? Obrigada por você trazer tua sua contribuição. É, é sempre... É sempre muito bom, porque são relatos, né? É, e eu acho que você traz um relato. né? E... Você sabe, eu, quando, eu, quando eu fiz uh, a minha, uh, o meu mestrado, uh, eu estou com 65 anos agora, eu tinha uns... 30, coisa assim. E comecei na PUC também, então eu consigo até te, te visualizar. Hoje eu estou muito longe de lá, mas enfim. É, sabe, é, eu, eu, eu realmente, e ó, é, quando eu escrevi, que foi na década de 80, né, 82, 3, por aí, é, eu também fiz um relato na, na minha tese né, de mestrado. E, e, e a tese ficou muito agressiva, sabe? Mas eu fiz o relato como branca. E, e eu tinha lido Fanon na época, né? E é, achei muito interessante a maneira que ele, assim, de, desmascarou né, as relações todas, relações de poder e ele relatava coisas que, que eu vivia, né, enquanto filha de estrangeiros, e, e, e aí eu também me tornei muito agressiva, e eu era, era um relato, era um relato, né? É, mas, é, eu, eu vou para o lado daquilo que o Giva estava falando, sabe? Se você olhar o ser humano, né? nós não tivemos tantas civilizações assim, poucas até. Civilizações, sociedades bem constituídas, umas, sei lá, 20, 22, 24. E a questão do poder é, é, é perene, sempre houve e sempre há, é, enquanto que existem dois seres humanos um do lado do outro. Então a questão do poder é algo e, e o poder é em cima da diferença, né? Então o problema é a diferença, né? Saber lidar com, com o seu contrário, com o seu metade contrário, o seu todas todas essas configurações que sempre existiram, né? E é... Só que hoje, por conta, eu acho assim: o que, que mudou? Hoje, é, até por conta das redes sociais permitirem uma margem é, de, de colocação no anonimato, né? é, muitas, muitas é, muitos grupos, e eu, eu era uma delas, é, de repente, estavam isolados, mas de repente você vira um, um nicho. Apesar de fisicamente você estar tá distante. E aí, esse anonimato também permitiu que isso tudo subisse. Né? E, então, as questões... Sim, para as pessoas desav desavisadas, assim, isso na minha visão, sabe? É, fica tudo, assim, muito estranho. Muito estranho. Até porque, sabe, o Ocidente todo, na minha visão, ele foi construído em cima de, de narrativas hegemônicas. E aí, olha, ontem eu estava ouvindo um, um podcast, não sei qual que era, é, falando do processo da independência por causa do bicentenário, através do olhar do Nordeste. Sabe? Foi tão bonito. Claro que quando se fala em independência, e se fala independência de um país, vai ser a partir do governo central desse país, que estava localizado no Sudeste, no Rio de Janeiro, então vai se focar lá. Mas aí a pessoa falou assim, mas olha, é, aqui no Pernambuco, era, era do Pernambuco, aconteceu isso e aquilo, e, tá, tá, tá, tá, tá, tá, e fez muito sentido. Né? E da maneira que existe... É, Uh, o relato ali, daquele ponto, né, existe de N pontos. Só que o relato que, que, que a gente cai na armadilha de pegar relatos únicos. Né? E a gente está se superficializando para dar conta de tanta, tanta coisa que está se colocando, vai se superficializando tanto que de repente você não, não consegue escolher o que faz sentido para você no formato de um tabuleiro, né? E aí eu, eu também me volto lá para a ancestralidade, né? Então, é, volto e, e acho que o Krenak lá atrás, talvez porque ele se alfabetizou muito tardiamente, ele, ele falava muito, né? O que, que vocês estão deixando, o que, que vocês não estão deixando... Vocês não índios e brancos, principalmente. Mas, é, não sei. É, então, eu acho que essa questão dos relatos, das é, verdades únicas, das questões de poder, para mim, o pano de fundo é o, o, o cristianismo judaico-cristão. Sabe? É esse o contexto. Né? E... Agora, quando eu saio desse contexto e vou, por exemplo, lá para a Índia, você sabe que a Índia é uma loucura, é uma loucura. Se a gente tem uma diversidade, a Índia tem triple, assim, três vezes a nossa diversidade. E eles convivem, e aí o que, que se fez para se conviver? se ordenou o sistema de castas. Eu não sei se você já reparou que o sistema de castas, ele é <risos> bem coerente com cor de pele, né? Porque os invisíveis, e eles, eles se autodenominam os invisíveis, são os de pele mais escura. Olha que doido. Então, o ordenamento para viabilizar uma cultura que tem 5 mil anos de história, talvez é a cultura mais profunda que a gente chegou, que é o hinduísmo, sabe? Eles passaram por toda essa ordenação até para se viabilizarem. E eles não são ocidentais. O chinês, que não tem um deus, né? todo o grupo de, de, de, da, do taoísmo, né? Então, quando eu me envolvi com o taoísmo, eu achava muito interessante, porque eu nunca acreditei em Deus. Sempre achei que Deus, se nós somos cavalos, Deus seria um cavalo. Né? Então, se, se, se nós somos hegemonicamente eh, brancos, cis, para para babá, vai ser Deus, Papai Noel, do jeito que está aí. Então, né, são projeções que se faz. Então, eu achava que, por exemplo, no taoísmo, tá bom, não tem Deus, então. Maravilha, vai resolver. Não resolve. É tão autoritário, violento. Você sabe que, é, em termos de cultura, é outra cultura ancestral, tal qual o hinduísmo, é a, é a mais famosa de, de pirataria de corpos, de pessoas que andam na rua pega se a pessoa dá uma injeção retira se o rim costura e solta a pessoa na multidão de novo isso é ancestral deles né então essa essa essa violência toda sabe é, me é assim muito cara como é que a gente sai dessa violência porque eu não consigo particularizá-la Sabe, eu acho que fica mais fácil a gente identificar, né, aonde que ela ocorre mais, eh, e agora, nas minorias, aonde ela ocorre menos e, e, e é tão eh, forte e, e presente como em qualquer outro lugar. Sabe, isso me preocupa muito, né, mas hoje eu vejo assim, com essa coisa do anonimato da, das redes... É, pelo menos sobe tudo, precisa subir, precisa ser dito, precisa se ouvir o que, que existe, né? Mas quando quando quando o Giva é, abriu esse é, terceiro módulo, né? É, tem dois módulos é, e eu, eu, a gente não se conhece, né? Mas eu te digo assim, eu sempre tive a impressão que eu estou no corpo errado sempre, desde sempre, né, então, é lógico que eu não sofri por ser branca, né, com essa cara de inglesa e, e, e, e tudo mais, é, eu não sofri a... a a violência é, é, institucionalizada, por exemplo, da invisibilização indígena e da, da, desses carnes que se faz com negros, pardos e tudo mais. Né? Mas eu convivo, né? Eu convivo, minha alma é outra. Hoje eu sei quem é minha alma. Né? Então, eu, eu, eu, eu não sofro tanto mais. Mas, quando o Giva falou... É, tem, tem dois temas, que é a questão da espiritualidade e a questão de gênero, né, que eu realmente ficava com um ponto de interrogação. Porque, sabe, é, nem nós aqui temos homogeneidade. Nós não temos. Olha, olha quantos grupos indígenas nós somos. E, e essa questão, por exemplo, de gênero, não é é, não existe um denominador comum pronto para isso. Então, nossa, eu sinto assim um cuidado é uma área assim de cuidado. Eu acho que a questão da espiritualidade é até mais simples porque você tem a, a questão da não corporeidade, né? na espiritualidade, tá bom? Isso todos têm. Agora a maneira que se organiza essas hierarquias, cada grupo faz é, talvez de uma maneira diferente, como os relatos que a gente tem, como os dianomames e tudo mais, né? Mas a questão da, da de gênero. Mas eu, eu achei ultimamente uma pista, <risos> achei uma pista. E, e, e eu só tô te falando isso porque para mim foi uma descoberta, né? É, o, o Darcy Ribeiro, ele tem um livro antigo, Maíra, sabe? E eu tinha, eu fui, fui um pouquinho aluna na Unicamp do, do Darcy, no final dele, né? E eu era, era vidrada, assim. E, e aí, na, no Maíra, ele, ele, ele explica um pouco a questão de, olha, eu li o que 40 anos atrás, então pode ser que muita coisa mudou, até na minha cabeça. Mas, é, o que que ficou para mim ficou que é, que os que os que não tinham uma definição é, é, de gênero tinham uma um, um espaço que eu dou o nome de intramundos e me parece que aí, quando eu tive essa informação, eu tive essa informação muito recente, um ano e meio atrás, coisa assim, porque eu perguntei a uma pessoa, e, e quando eu perguntei, era um, um, um profundo assim, conhecedor, mais ou menos do que existe disponível, né? das realidades indígenas, ele falou, olha, dá para dizer, dá para dizer, que estas pessoas cumprem uma função é, entre mundos, é, é, são, são de lá e de cá, são mensageiros. Quando você falou guardiões, me veio um pouco essa direção, essa, essa seara, sabe? E não é por acaso. Que você vai ter a figura do eu, dos eunucos. E você vai ter. Um, não sei se você conhece no, no hinduísmo as gradações da yoga, sabe? A rata yoga é, é, é aqui, né? É a, é a da carne. Né? Agora, você vai subindo. A, a, toda a questão da yoga, ela, ela termina na questão energética do kundalini e o que, que é o kundalini? A, a transmutação do gênero então é o mesmo, eu, eu pelo menos quando a pessoa me falou puxa, fez muito sentido fez sentido ali, fez sentido no budismo, fez sentido nos, nos, no hinduísmo né, na, na, toda a experiência da, da Kundalini, e, uh, e os espaços entre mundos. Aí eu acho, eu acho que, uh, sabe, me deixou muito confortável. E me deixou muito em paz com essa procura que eu acho, olha, dentro da minha ignorância. Tá? Me deixou uh, mais em paz de, de falar assim, é, sempre existiu, sempre é, transitou, mas foi muito mais uma, uma necessidade classificatória de poder disso e daquilo e daquilo e daquilo, que eu nem acho que seja só o europeu, eu acho que todos eles, desde que existe o ser humano, quando existem dois, começa a ter problema, né? Uh, então, eu, eu fiquei mais em paz com, a, com essa situação, porque ali eu acho que dá para uh, a gente pensar em, uh, uh, em vez de nós só nos particularizarmos, nós formarmos alianças efetivas, que eu acho que é esse o nosso futuro nós temos que, que, pelo menos, é, é a minha, minha... Não sei, eu estou eu me preparando para ir embora. né Eu estou na fase de ir embora. Então, essa fase de ir embora é muito interessante. Eu, eu, eu olho o que aconteceu e o mundo vai continuar, apesar de eu entregar o bastão. E essa sensação é, é, é maravilhosa também, porque te dá um grau de limitação humana, de finitude, de que é, você não acha que o máximo é aquilo que você alcança. Os máximos são muito mais plurais, vai muito mais longe do que a minha existência. né? Mas é, o, o quanto que a gente ainda é, está para aprender com algo que já sempre existiu, que é da natureza humana, olha o yin, o yang, Desde quando a polaridade é cis, masculino e feminino? Desde nunca. Desde nunca. É uma invenção tal qual a invenção cristã, ou a invenção das castas, ou a invenção de, de qualquer sistema de crenças. Então, assim, sabe? É assim que, que eu, eu sinto e... e... Eu, eu dei uma olhada na tese, né? Parabéns achei muito, uma poesia, né, É uma poesia, né, e, e eu acho que é esse o caminho, é esse o caminho, tá? é... desculpa se eu me delonguei muito, porque é relato, né, é relato, hum. desculpa. Imagina, imagina, eu agradeço, eu acho que você disse coisas muito bonitas e interessantes que me atravessaram sobre a minha dissertação, com acho que é uma dissertação, né, estou fazendo doutorado agora, bom, enfim, tudo faz o nome, mas o ponto é que é... é, eu brinco, né, é um poema de 100 páginas, assim, <risos> é um poema de 100 páginas, é uma grande, e acho que, é um eu... grande efeito, sem dúvida, não, e isso... não, eu realmente precisei morrer e voltar, <risos> de verdade, eu fui para partilhar uma coisa assim, meio pontual com vocês, é, que eu dei uma, no meu linguajar psicológico, eu dei uma sofrida, né, para terminar esse mestrado, uma boa de uma sofrida, assim. Não estou me recuperando dela. E eu sou aqui de São Paulo, nascido, criado, a minha família é daqui, a família que é daqui, a família que não é, é de Portugal, então, assim, eu sou bem daqui, inclusive, depois eu vou dizer uma coisa sobre isso. É... E aí, eu nunca tinha morado em outro lugar, né? E aí, eu, assim, simplesmente doei, de boa parte das minhas coisas, eu peguei minhas roupas, minhas três gatas, que na época eu só tinha três gatos, que eu já tenho outros bichos, e me mudei para Ilha Comprida. É, não sei se vocês conhecem ali Cananéia, Ilha Comprida. Me mudei para Ilha Comprida, ali para aquela parte da ilha que é depois de Cananéia, e ali só tem, sei lá, 120 habitantes. É, a minha casa era cinco minutos do mar, quatro quilômetros da balsa para a cidade de Cananéia E fui passar seis meses lá com meu amigo, companheiro, enfim. E... Porque eu não dei conta de terminar essa dissertação e de escrever essa poesia estando em São Paulo. Não dava, era impossível. Eu precisei ir para bem longe para eu conseguir recuperar a coragem que, foi, que exigiu escrever isso, sabe? Conjurar essa dissertação, conjurar essas palavras. É, eu faço um exercício muito forte de criar outras palavras, né? Porque, para mim, o português não dá conta. Esse, o português não dá conta, não à toa, né? A, a, Acompõe o nosso, o nosso português brasileiro, pelo menos aqui, em vários lugares, né? Mas, pelo menos eu, que sou aqui do sudeste, é, outras, pra, outra, outras linguagens, né? O Guarani é muito presente, o Iorubá é muito presente, enfim. É, e aí eu precisei ir para lá, para a ilha. E aí é muito louco, porque de lá para cá, eu e meu amigo, companheiro, a gente adotou outros três bichos. A gente adotou dois cachorros e um papagaio recentemente. <risos> papagaio de 20 anos já, que enfim, não, não ia viver em outro lugar. E a gente acolheu ele, né? E Porque também entender que eu fui atrás de uma comunidade, e a minha comunidade, ela não é feita só de humanos. Eu só tô vivo hoje aqui por causa das minhas cachorras, por causa das minhas gaminhas. Mas, assim, dos cachorros, dos gatos, do um papagaio que convivem comigo, sabe? Que me lembram que eu componho algo que eu... Porque, assim, confesso que com os humanos é um pouco difícil. As minhas limitações emocionais, psicológicas, não me deixam, às vezes, construir com tanta facilidade a comunidade com outros humanos, assim. Exige bastante do meu corpo exige do meu afeto, e acho que não é só do Caru acho que é de todos nós, depois de dois anos ainda de pandemia é... e aí você trouxe a questão do poder, Eu acho que o poder é uma questão babado tá aí né, tá no corpo tá aí, a violência está aí na verdade, né? a violência está aí e para mim ela não é a questão, a questão é como é que a gente experimenta esse lugar da violência e no mundo colonial, judaico-cristão há uma culpa perversa em cima da violência sabe assim, como se ela não compusesse esses corpos Sabe, aí isso vai para onde? Vai para a masculinidade, por exemplo? Vai para um exercício é, em relação à mulheridade ou a, a, a, a outras experimentações da sexualidade, né? É, nas mulheridades também, apencas violências. Eu, eu já, gente, eu apanhei já de uma namorada, sabe assim, que tava lá exercendo o ápice da mulheridade dela <risos> e achando que tava me respeitando da minha masculinidade. Olha que isso, olha, olha isso sabe, assim, é de uma, de, uma, de uma complexidade abissal, assim. E aí eu queria fazer um comentário, que eu acho que é uma coisa importante também, que você falou de vários lugares né, do mundo, assim, e acho que estamos todos né, sempre no desafio de descobrir como estar junto, tendo em vista que o estar junto é a nossa melhor opção de sobreviver nessa, nessa, na vida, assim, né? E aí como é que a gente é, lida com as angústias da vida, é, com os medos Com todas essas coisas que são próprias da vida né? A dor é própria da vida Tanto que nesse mundo colonial Escrevi um texto recentemente que se chamava Da dignidade da dor Que no mundo colonial não há dignidade da dor O sofrimento é a dor No seu mais amplo estado de indignidade né? Porque a dor é para ser vivida e ser passada E ela tem esse tempo né? de ser atravessada, para ser vivida de novo em um outro momento. A dor compõe, a raiva compõe. A questão é em direção a que que isso está posto. né? E a moral e a culpa que é colocada sobre experimentações que é do vivo. A colonialidade, a colonialidade é que ela vai lá e diz que o, dá um monte de problema para o vivo. Sabe, assim? Cria uma demanda de ser. O ser, ele já dissolve muito do que há de comunitário. Sabe assim, não tô falando que a gente não tem também uma coisa aqui, mas ela é ampla. Como é eu falei, a gente sente lá, sente aqui. E aí acho que é importante dizer que eu sou uma pessoa que eu não consigo nem dizer que eu digo do Brasil, sabe? Porque eu nunca fui para o norte, para o nordeste, por exemplo. Não conheço este corpo, nunca esteve lá. É, assim como também estive em muitos lugares do sul, em nenhum lugar do sul. Eu conheço o sudeste, vejam bem, né? Conheço São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo é o que eu conheço, e fui uma vez para Brasília, uma. É, e aí, diz, é, e a memória do meu pai, que é a memória, quando ele traz a memória dessa terra, é a memória Guarani, a outra memória é uma memória uh, uh, em África, e a memória da minha mãe é em Portugal. Digo assim, eu não conheço o Brasil, eu não sou brasileiro, no sentido, né, eu sou deste território, sou do sudeste, sabe, sou dessa Mata Atlântica, é esse território é esse território que me atravessa, é esse território do qual eu digo, e tanto que não é à toa que eu vou escolher Caru e vou, é, para nomear esse corpo, e vou lá aprender a, a, é, Guarani, vou lá aprender Guarani com os MBA no contexto aqui de São Paulo, porque é a terra e a memória que me circunda, e é a que está mais perto de mim agora, é a qual, aonde está vinculado meu corpo, este território, é aqui que eu pertenço, né? é aqui que meu cordão umbilical está. Então, eu acho que isso são coisas que acho que é importante, né? porque eu não, não sei realmente como é que isso acontece no Nordeste, não tenho ideia, eu tenho ideia do que acontece desse corpo marcado por esse tempo, por esse território, pela memória Guarani, por esse, por isso que é isso aqui, dessa Mata Atlântica, desse território é... e o um tanto. E é muito louco que até o meu pai, é, ele é de uma região, a memória que ele traz, que a gente conseguiu mapear, é da região norte de África, em África, né? E a minha mãe, ela é branca, portuguesa e tal, mas boa parte é da região dos Balcãs então também não é qualquer lugar de Europa sabe assim não é qualquer lugar de África sabe então assim tem, eu acho que isso é uma coisa importante assim Posso que eu acho te que... perguntar uma coisa claro sabe é, quando você fala é, a tua pessoa em termos o, do corpo né é, do espaço que ele ocupa então o meu corpo né habita meu corpo tá tá tá tá, tá. É, eu eu estranho porque o meu corpo é, é para mim, algo que não me, é, não me representa muito, talvez por todo esse processo de estranhamento que eu tive, mas é, porque eu sei que já, já, eu vou embora deste corpo. Ele é um empréstimo. Agora, eu posso estar com esse corpo, com essa cor e tudo mais, e daqui a pouco eu vou estar em outra. E, e posso, inclusive, ser um <coughs> em algum outro momento, um animal, ou qualquer coisa. Então, quando você fala corpo, é como se, se, se uh, para mim, seria, uh, você subtrai aquilo que permanece, porque o corpo não vai permanecer. A totalidade não é o corpo, ele compõe a totalidade, que, que no meu caso, por exemplo, uh, eu tenho o nome de Karen, né? Mas o corpo, logo mais, ele vai se desfazer. Eu tive uma experiência, eu tive um acidente de, de quase morte, né? Então, você vai e você volta, né? E aí ficou muito claro isso. A hora que eu fui, para onde que eu voltei? Voltei para o corpo. Agora, a hora que eu fui, que eu estava fora do meu corpo, é, o corpo não era eu. Então, quando, quando eu falo Karen, a última coisa que eu, que, eu, que eu associo exatamente é o corpo. Sabe? Então, assim, é, porque de repente... E aí eu nem vou fechar no, no, no é, o que, que seria, então, a Karen. É um substrato, eu diria assim, é um substrato energético qualquer. Né? Mas o corpo, ele, ele não vai junto, e nem para trás apesar de ele carregar tudo, toda uma memória psicogenética de, de, de todas as gerações, de tudo do planeta, e, que, que, que existe e, e resultou naquilo que a gente convive. Né? Seja é, terra, seja as pedras, animais, cachorros, o que for. Né? Tem a memória. Isso é a memória ancestral. Então... É, e aí eu penso assim, esse corpo ele é um empréstimo. né? E, e aí quando a fala usa é, a pessoa, Karen, no corpo, aí eu acho que a gente quer fixar algo que não dá para fixar. Não sei, essa é a minha percepção. É, tem o meu amigo, o Arei, que é com quem eu divido a casa e né? enfim, que compõe essa comunidade aqui que a gente está criando, ele diz uma coisa muito massa sempre, né? Ele diz, que foi bom que você disse isso, porque eu lembrei, é... que eu não esse corpo não é meu, eu estou. Estou, exatamente. Estou o corpo, e eu acho que isso é, é realmente importante, eu acho que é uma coisa... É... Pra gente pensar, eu acho que é super sobre isso. Eu tento, ele me fala isso várias vezes, porque é uma coisa que eu preciso refletir também na minha composição. É, mas eu ainda tô apegado, confesso, e acho que por algumas razões, assim, né? As dimensões do corpo. É, e acho que até porque eu ainda, em algum grau, tô bem, cindido, bem não, né? Mas há um grau de cindido. Porque há um grau, também pra estar na academia, gente, <risos> a gente demanda, academia demanda a gente cindir algumas coisas, né? mas isso é muito perverso porque é, porque isso né também possibilita muitas coisas do que pode a existência sim. sem dúvida nenhuma sem dúvida e é uma das coisas que a gente tem que curar né penso eu em relação sim, a... sim, que sim. é isso que o capitalismo e o, o colonialismo faz com a gente né faz com o nosso corpo é exatamente isso as marcas todas né os traumas todos mas sabe isso tudo? Eu também vejo que está tão bem já é, andando, sendo mapeado, e, e existe muita coisa belíssima andando por aí. Sim. Né? Então, muito bonito. Né? É... Tem mais alguém aí querendo falar, né? O Sassá falou algo, a Annie, aí. está tá falando? Bom, então eu vou... quero fecha o, o seu som para ver se melhora o dela. É, eu sempre gosto de, de ouvir né as pessoas que eu pouco tenho a oportunidade de ouvir de pertinho, sensagem, isso gosto muito de ouvir, é, mas eu, eu gostaria de falar também, então. Queria agradecer, Caru, pelo momento de ouvir você falar, eu também sou uma pessoa no binária, a minha performance, neste momento, é uma performance de modernidade, por sobrevivência, né? eu sou uma dessas pessoas que foi atravessado pela disforia, minha disforia não é de corpo, eu não, não, eu não sinto o corpo, a minha disforia não está aí. A minha disforia é das violências que eu não procurei, simplesmente existindo, vieram até mim. Então, de repente, estar num espaço, por falar uma linguagem neutra, alguém aleatório, uma mulher, vir no meu WhatsApp e descascar e falar coisas como pessoas trans são... São psicopatas, pedófilos, que absurdo você tendo nascido com útero, ainda assim se identificar e etc. E ocorre que eu não me identifiquei nada. Quem identificou, e essa é a minha experiência, a minha, É foi a sociedade. Eu só estava me vendo. Eu, me, eu me, me, me aproximo muito com essa essa coisa de Tibira e etc. Porque eu sou uma pessoa indígena. Eu não estava interessada em saber é, qual gênero eu tenho. Também estou na estrutura, eu tenho 37 anos, uma filha, sou mãe solo. Eu sou atravessada muito mais pela dificuldade do pão no prato do que pelas questões do meu gênero. Você está lá vivendo. E na, na, é, só que eu não posso negar que o meu corpo caminha e ele diz, não porque eu estou sempre querendo dizer algo, mas porque ele diz, ele caminha, ele existe nessa terra. E diferente da visão da Karen sobre a Índia, eu gosto muito da Índia, né? Eu fui buscar o chaktismo, as devis, que é anterior ao hinduísmo. E, e o hinduísmo ele é baseado no colonialismo. Nós temos que lembrar que os alienos impuseram a ideia de Karen... Narayana, por exemplo, é uma deidade, Narayani, é uma deidade considerada feminina, mas, na verdade, ela não tem nada de feminina, ela só é a criação, é o poder da natureza. A criação o útero, o, o, só que a, ela é uma das faces, tem faces guerreiras, faces destruidoras, faces de... Todo, então, é muito interessante que, anterior ao, ao hinduísmo, assim, a, mesmo no hinduísmo ainda... É, é, mas assim, não existia essa coisa da binariedade, não, não, não é bem assim. Essas tradições binárias são coisas é, que já são do colonialismo, já índia, já perversa. E daí aqui, a, a perversidade a qual eu fui sendo atravessada primeiro é de nem saber que eu podia existir para além do pão no prato. Estava ali, vivendo 15 anos casada, e quando me descasei, quem me questionou foram os outros. Você é doente? Será que você tem uma doença de gênero? Não tenho doença de gênero nenhuma, não estou confusa. Eu só não sou o padrão, nem quero ser, porque eu só sou eu. Então, na verdade, eu tenho por sobrevivência, não expressado na rua, como eu gostaria de me vestir, por exemplo. Por sobrevivência, porque nós estamos num momento neoliberal a qual eu ando na rua com uma criança, e se as pessoas acham que eu desejo ser uma pessoa trans ou uma pessoa lésbica ou me lendo de alguma maneira, elas me violentam e eu sempre corro risco de vida. E é, é, é diário, e, e de uma forma muito, muito evidente, perversa, assim, a qual eu nem sabia que existia. Simplesmente quando eu fui começar a buscar minha autonomia, porque eu fui criada dependente, de um, de um de uma pessoa, quando eu saí na, da, da casa da minha mãe, muito cedo, muito nova, casei muito nova, é, e eu vivi isolada no interior, boa parte da minha fase de crescimento. Quando eu me separei, tive a minha autonomia de mãe solo, mãe solo indígena, lida como mãe solo negra ou paga, enfim, é, eu fui para um dessa estrutura de reconhecimento de que, a minha experiência é única num lugar que muitas pessoas brancas e muitas pessoas diferentes da minha vivência, de classe, de, de, de, de gênero e de, de, de raça, não compreendem nem conseguem. Então, a, a, o gênero simplesmente atravessa a minha vivência concreta. É no corpo. Eu penso no yoga enquanto parte do corpo, não separado para mim a natureza é parte do teu sou então qualquer qualquer coisa que eu vá buscar no mundo é, quer dizer eu fui criada desde pequena pensando assim minha mãe pessoa indígena me ensinava assim já eu, eu aprendi assim e é um aprendizado muito bonito que eu que eu que, que eu ouço e para mim faz sentido dizer que as minhas ancestrais não me atravessam elas são a minha vivência do hoje é só hoje que nós temos nós não sabemos quando morrer ou antes, são teorias, teorias, mas assim, em concretude, o atravessamento dos dias e tentar manter a vontade de não suicídio, ou a vontade de não ser violentada. Olha, é, é a concretude dos dias. Então, nesse contexto, eu gosto muito de ouvir o Caru gosto muito de, de quando eu ouço as palestras né, de Iva, e tudo o que eu vou aprendendo, é, me agradeço por essa palestra esse momento é, quero ainda conseguir, quem sabe, passar um dia porque não tem muitas vagas no aquário né, <risos> para poder passar com psicólogos conscientes né? dessa, de, desse, dessa história de, que para mim é um processo muito sensível o qual eu, eu exponho, exponho aqui, né? neste ambiente é, a minha pessoa mas é, é muito particular o meu não tenho que ficar vivendo a dor, eu quero ficar vivendo a dor, eu quero viver para além da dor. E nesse momento que eu vivo, nesse momento eu tenho pouca autonomia social, estrutural, para poder dizer, olha, eu consigo vivenciar é, a minha experiência performática por aí. né? Porque eu não quero ser, ser, ser julgada enquanto pessoa diariamente somente por isso quero poder andar livremente na rua sem as pessoas quererem me dar uma pedrada, como já aconteceu, entendeu? Então, é coisas assim que, vai, que vão atravessando, e aí eu agradeço mesmo por essa oportunidade. Gracinha, sempre bom te ouvir, Aiane, que de certa forma foi dos personagens para que em algum momento eu estivesse ainda ilha cumprida, assim. Passou em algum momento é, nos afetos aí para que eu chegasse até lá, inclusive. Agradeço, sempre bom te ouvir. Lindomar, Sassá. Oi. Quer colocar alguma questão, Lindomar? Oi, querido, estou acompanhando aqui quietinho, está tudo tranquilo, tá? Não estou com nenhuma questão, não. Até a pesquisa dele tangencia muito a minha própria pesquisa e a minha militância também, né? Então foi muito bom ouvir, tá? Estou quietinho aqui. Parabéns. Boa. Carro, você quer fazer um. Eu acho que eu sei que você está cansado, né? Saiu de uma atividade longa. Eu estou aqui considerando, pensando nisso, né? É, e aí eu, o Sassá está tá, tá morando em Ilha Comprida, né? É. E está chovendo lá agora. Ele estava falando, tá numa reunião e ouvindo, tá ouvindo. Está aqui, está nos dois lugares. Né? Aí ele falou que está tá chovendo lá agora. Mas aí, Caú, é o seguinte. É, ele queria falar, mas não dá. Pode, me, pode passar meu número depois, se é só você quiser mandar um áudio, se quiser mandar uma mensagem. Vou Sim. ter o um prazer de te ouvir. Então, se você, se você quer fazer um fecho, né? Eu estou muito satisfeito com essa atividade. São várias questões, né? Pessoalmente, né? São várias questões importantes é, para a gente fazer circular, porque é isso, né? Eu acho que a gente acaba assumindo é, um papel é, de, de é porta-voz, né, mas talvez mensageiro, né? É, de, de pegar daqui né, como os pássaros e sair polemizando por aí e tal, né? Então, acho que é mais é, esse papel que a gente tem, né? Então, para o que a gente está construindo, né, a, essa atividade, a sua contribuição foi muito importante para nós, né? E, e vai trazendo elementos que a gente tem é, discutido. Né, a gente nesse esse espaço, esse, esse curso, está se propondo a, a construir uma contribuição. Né, que traga é, as contradições né, que o colonialismo, que o capitalismo tem imposto para a gente, para impedir né, que a gente de fato possa ser aquilo que a gente queira ser. Né? E, e essas reflexões elas vão dando vão dando corpo né, a esse mosaico né, de reconstrução ou de construção que a gente tem. É, tentado é, montar, né? Então fica à vontade. Né? Não sei se mais alguém quer conversar, fica à vontade. Né? É... Para fazer. Para inclusive descansar, né? <risos> é, ontem eu tô, estou tô lembrando do meu Space ontem que eu comecei às 8 e meia, fui até duas da manhã. Eu estava eu totalmente acabado. Eu me andar cedo, Mas nem consegui sair da cama. <risos> Nossa, você nem me fala que amanhã eu tenho aula também o dia inteiro, das nove da manhã até as sete da noite. E a PUC fica duas horas na minha casa. Eu tô morando aqui na Serra da Cantareira, né? Porque eu saí lá da ilha, não tinha como eu voltar pro centro de São Paulo. Eu falei, não, limites. Aí aqui é ótimo, porque eu sinto... É que tem um bosque no fim da rua, é tipo, sentir o cheiro mesmo. Só outro cheiro, né? Que é... Fundamental assim para mim, já que eu tive que voltar para cá, então que eu voltasse para um outro contexto. <risos> mas você falou de mosaico, eu lembrei do Glissan, o Eduardo Glissan, falei dele hoje, né? E ele traz um, a ideia do arquipélago, porque ali nas. Ele fala ali do contexto do Caribe, né? Porque são várias ilhas, vários uh, povos, várias formas de gestão da vida, né? E que foram colonizados, mas tem. A, a memória daque, daquela, daquele, uh, de todas aquelas ilhas, né, desse arquipélago, daí ele vai, ele vai dizer um pouco, né, dessa experiência da nossa vida hoje, isso é um tanto arquipélago, né, porque a gente, ainda mais, ele fala, né, sobretudo pós-colonização, os povos, né, que, fi, que ficaram, que, que somos nós, assim, né, pós esse processo, que é um grande resgate de várias coisas, né, a gente já está criando uma outra, Acho que isso que é o babado também, né? A gente está criando... Quer dizer, que não é, não é criando uma coisa que é do nada, muito pelo contrário, mas é criando algo a partir do que está sendo feito e do que já foi feito. Então, não é voltar, né, exatamente, mas é o que vem é, do que já foi e do que vai continuar sendo e do que vai deixar de ser. É, e aí eu queria, na verdade, uh, agradecer vocês. Eu realmente estou cansado, isso é uma verdade. É... E agradeço, é, Giva, por... Ah, por trazer isso, né? Acho que a gente vai se atentando né, aos nossos estados, às vezes a gente esquece né, do que a gente está fazendo. Então, agradeço, agradeço muito todo mundo a generosidade de estar tá aqui, de me escutar, de ler o meu trabalho. É, eu não sei se eu falei, mas eu lancei um livro é, depois dessa, desse processo do mestrado, acho que eu tenho um exemplar dele aqui, que se chama Inundação, um Conjuro. É, é um livro lindo, é, se, você, se vocês quiserem, Giva, eu posso compartilhar o link dele para comprar ele na editora, é, mas é um livro onde eu trago vários textos, poesias, é que passa um pouco pela nossa conversa, textos que não foram para a dissertação, porque, enfim, compunham outros braços dela, mas que levam o nome de inundação como muitas partes da minha dissertação, né? E acho que é uma... mais um atravessamento aí dessa produção que durou... Eu comecei o mestrado, começou a pandemia, né? É, então, esse mestrado foi feito durante toda a pandemia. Então, foi feito, feito durante uma inundação, né? Então, é isso. Agradecer mesmo, acho que é um tema que demanda muita coisa, demanda reflexões, demanda elaborações, demanda inundações, demanda coragem. E aí dizer que estou aí, né? Se vocês quiserem trocar, se vocês quiserem partilhar coisa. É, a pessoa que te deu a dica, Giva, de que tinha que marcar bem antes, arrasou, porque é isso mesmo. <risos> e funciona, tá vendo? Quando vem, quando. Funciona, super super rola, então agradeço, agradeço ela pela, pela lembrança e pela ponte, e fico feliz de mais um encontro, mais uma redezinha aí que a gente registra, que a gente conjura, e estamos juntos, no que for necessário, e no que vocês lembrarem de mim, e no que eu lembrar de vocês, trocaremos, que acho que é sobre isso, né? Já nos fecundamos aqui, ó, já fuiamos porosos. Já nos fecundamos e eu agradeço essa fertilidade. Eu acho que é isso. É isso. Então é isso. Obrigado mesmo, Caru. E nós nos encontraremos a semana que vem, né, minha gente? Um grande abraço. Um beijo, Caru. gente. Bom descanso para todo mundo. Outro. Beijo.